Estou trazendo nessa noite para vocês As moedas Algumas Mais valiosas Do real Já do plano real Então Da, da numismática São as mais raras Nós estamos trazendo, Eu vou estar trazendo Hoje aqui É Francisco Top Numismático trazendo para vocês aqui os valores aliás as moedas rara raríssimas e que nós vamos estar trazendo ela depois com os valores no momento eu quero que vocês vejam essas moedas acompanhe conosco no canal francisco top no e nós estamos preparando uma série de vídeos para colocar no ar para dar vocês aqui o o, o real das moedas mais mais difíceis do real Ok? Da bandeira.